por uma tarde de sol, um mês depois de nossa chegada a Portugal, quando os perfumes amenos dos aloendros se misturavam ao sugestivo olor dos pomares fartos, espalhando vida e encantamento pela atmosfera serena, voltei sozinho e pensativo, num gesto abusivo e temerário, à quinta de S. Recordações doloridas erguiam-se quais doentes obsessores a cada palmilhar pela estrada alfombrada e tépida. E o passado empunha se pouco a pouco, sacudindo de minhas lembranças as cinzas do esquecimento que os dulcidos favores celestes haviam espargido sobre minhas dores, assim aviventando-as para novamente me cruciarem o coração. Afigurou-se-me desguarnecido velho casarão. Um por um dos solitários compartimentos foram por mim visitados sob o cáustico mental de recalcitrantes ansiedades. Sombras de odiosas amarguras incidiam sobre meu raciocínio, compelindo-o para trás a cada ressurgimento das lembranças que estabeleciam estranha retrospecção da vida que tão fértil me for em episódios adversos, decepcionantes. Panorama autêntico do que havia sido meu viver, com lutas e responsabilidades imanentes em cada dia, desenvolveu-se milagrosamente em minha consciência super excitada pelo fenômeno da introspecção voluntária, obrigando-me à subserviência de outra vez sentir, sofrer e reviver integralmente o que para trás me pungira, calcando-me a alma e suores de agonia porejavam das sutilezas do meu ser astral, denunciando à consciência a completa ausência de méritos que, naquele instante melindroso, me galardoassem com honrosos beneplácidos. Disse-ia que os episódios evocados pelas emoções abeberadas no ambiente em que outrora vivi, Pensei, agi e impregnei de forças mentais deletérias se achigantavam a minha hipersensibilidade momentânea, transmutando-se em fantasmas tirânicos que me deprimiam quando o deixavam de acusar. O insuportável convívio da intimidade doméstica que as vetustas paredes testemunharam, as desarmonias e incompatibilidades constantes que me tornavam a vida oceano conflagrado, o peso lúgubre de pensamentos viciados por insatisfação doentia que a tara neurastênica arrastou a completa desorganização nervosa, a desoração das trevas que se confirmavam tapando-me a luz dos olhos que cegavam, a longa premeditação para o desfecho sinistro, o desespero supremo, a queda final para o abismo, tudo se ergueu assombrosamente das entranhas do meu eu, sob as sugestões pesadas do ambiente mal que presenciou os últimos dias da minha existência de homem. E... Ó oh, grandiosa faculdade que tanto premia como pune a consciência, tais sejam as ações desempenhadas que se hajam fotografado em suas suscetibilidades. E vi, sentindo-lhes os efeitos, até mesmo as cenas derradeiras, isto é, os estertores macabros da morte aniquilando antes do justo prazo, aquele fardo que me fora confiado pela solicitude divina como sagrado depósito para a recuperação honrosa de um passado ominoso carregado de opróbrios. Desorientado, tomado de crise atordoante, perdi a memória do presente, embrenhado que me deixei ficar pelos espinheiros do pretérito, como absorvido por infernal demência retrospectiva, e entrei a bramir, réprobo que fora nas convulsões sinistras de antanho, a ulular e gemer, a blasfemar e chorar o pranto satânico daquele para quem se extinguiram a esperança de consolo, a trégua para repousar e refletir. E quem, por ventura, ali ainda residisse, ou pelos arredores passasse, então, e pudesse dilatar os dons psíquicos, percebendo a tragédia por mim rememorada, afirmaria que, dezesseis anos depois de minha morte, ali me pressentira ainda, entre gemidos e atroamentos de incontidas dores. Quando voltei a mim, refeito do colapso maldito, Romeu e Alceste, ternos e solícitos, ungiam minha fronte com os refrigerantes eflúvios de suas peregrinas potências magnéticas, os quais me tonificavam a alma, quais neblinas bemfazejas sobre a planta ressequida e débil. O céu enluarado revelava que muitas horas eu assim passara, alucinado dentro do círculo ígneo do passado, pois era já noite, as estrelas longínquas lucilavam, alindando o firmamento. Vi-me em repouso sob o frescor dos arvoredos perfumosos, e os velhos ramados do vinhedo próximo disseram-me que me encontrava ainda na quinta. Inaudito desgosto pungia-me o coração, enquanto as lágrimas deslizavam, suavizando a opressão que me sufocava o seio. Roguei aos eminentes guias que, por mercê especial, me reconduzissem ao pavilhão indiano, onde me consideraria seguro, acoberto de qualquer cilada da mente entrechocada pelos passados despaltérios. Portugal, com suas recordações amaríssimas, Lisboa, o velho Porto, a terra, enfim, tudo enoitava meu espírito, predispondo-o à extração de sombras e sofrimentos que eu desejava, precisava esquecer mas não fui atendido em benefício de minha própria reabilitação moral, asseverando meus nobres mentores que algo eu deveria realizar naqueles mesmos ambientes como testemunho das capacidades de renunciação e desprendimento adquiridas para incursões novas nos planos espirituais, os quais nem eu nem tampouco meus compares havíamos verdadeiramente atingido até então, não obstante a repugnância infligida pelas atormentadoras recordações locais. Comovido até as lágrimas, emitia então um ardente súplica, intimidado diante das pesadas responsabilidades que me sobrecarregavam. Nobres e queridos mentores, indicai me então o que seja lícito tentar, a fim de mitigar as torturas morais que me intoxicam as energias, depauperando-me à vontade. As lembranças revivecidas, o ambiente, as desilusões, o ouvido sentimental a que lançaram-me memória aqueles em que mais confiei, são de sabores que me excruciam dolorosamente o coração, superexcitando minha me a sensibilidade a um grau desolador. Que eu saiba agir com acerto, algo praticar de meritório, bastante honroso para me permitir refrigério e consolo eficiente. Aconselhar-me. Proferida que foi minha súplica, enquanto as imagens formosas dos dois jovens se aldegaçavam cada vez mais, rarefazendo-se sob os raios opalinos do crescente lunar que romantizava a paisagem, ouvia que me respondiam com uma interrogação. Quais foram as advertências de Roberto ao vosso grupo na véspera da descida para estas instruções? Oh, ah, sim, lembro-me, que procurássemos refrigerar as faculdades convulsionadas pelo sofrimento, levando balsamizador auxílio a sofredores em mais críticas situações, e nos reanimássemos ao contato dos bons e sinceros amigos, cujos corações, iluminados pelas refulgências de lídimas virtudes, fossem fortes o bastante para aquecernos o frio do desânimo, indicando-nos os passos para roteiros prometedores. Pois fazer isso, Roberto aconselhou como devia. Reuni, então, todas as forças de que era capaz... Impulso serenidade aos sentidos abalados pelas emoções, alcei energias mentais, recordando as invocações ao mestre Nazareno, e orei também, fervoroso e humilde, a pedir socorro e proteção. A solidão em redor aterrava-me, Contemplei o casario sinistro e arrepios de odiosas emoções incentivaram em mim o desejo de afastar-me, mas afastar-me para muito longe, onde fosse possível esquecer a tragédia que, para mim, tudo aquilo recordava. Fustiguei os passos e afastei-me. Mas, ao transpor os umbrais malditos, compensadora surpresa aguardava-me Resposta, certamente, à súplica feita ao amigo divino. Amiro de Guzmã e Roberto de Canalejas ali estavam à minha espera. Louvado seja Deus! exclamei num alto de gratidão profunda. E, confiante, segui tão valiosa companhia que me reconduziu piedosamente ao modesto domicílio terreno,